O Ev, o Russell tá mais para um fã do que para um hater do Hamilton, né? Sim, desde sempre, né? Porque o Russell ele é, ele é muito inteligente, né? Antes de tudo ele sabia onde ele estava se metendo, né, então ele sabia que estava entrando na equipe de alguém que tem... Porque não é só você entrar, por exemplo, não é como a, Mercedes, não é como a Red Bull, por exemplo, né, que você está entrando na Red Bull, você sabe que o, o Max Verstappen é o cara lá dentro, é o, né? é o primeiro piloto, é quem conduz as coisas e tudo mais, e é ok. Mas no caso do Hamilton, você está entrando numa equipe que é... É ele, praticamente, né? A equipe mudou, a gente falou isso agora há pouco, né? A equipe mudou todo o layout, é, que não foi por peso, né? Nada disso, né? Não foi por, peso, <risos> até por causa dele, né? Foi por causa dele. Então, assim, a, a, a, o vínculo dele com a Mercedes é muito grande, né? Muito, É Ultrapassa a garagem ali, como nós falávamos agora há pouco. Então, assim, não é você estar tá entrando nesse na Red Bull, por exemplo, você está entrando na, na casa do, do Hamilton, né? Então, assim, você não vai esculhambar um anfitrião, né? Você não vai assim, olha, esse tapete está feio, esse quadro é horror, é um horror você pintou <risos> essa parede, dessa, você não vai fazer isso, né? Então, você vai achar tudo muito bonito e tal, nossa, que bom gosto, e tudo mais. <risos> Posso achar... Horrível, mas vou guardar para mim, né? Exato. Eu posso falar numa hora mais oportuna, não é mesmo? Mas é mais ou menos por aí, né? Então, assim, o... o... Mas o que eu quero dizer é que o Russell é um cara muitíssimo inteligente. Né? Ele já, quando ele entra na Mercedes, ele sabe disso, ele sabe como lidar, né, com, com o Toto Wolff, com o Hamilton, com todo mundo. Ele sabe que ele não é ali ainda o cara da equipe, mas é o, é, é o cara que a equipe quer para ela, né? Então, assim, é, para manter esse vivo, né, tudo isso, então assim, vamos respeitar, vamos né, ter, essa, é, ter essa relação bastante amigável para não cair numa coisa meio parecida, numa armadilha como o Nico Rosberg, né? e também não ficar... É muito... E aí e, e, e essa posição do, do Russell, por isso que eu digo que ele é muito inteligente, né? Essa posição do, do Russell é muito delicada, porque ao mesmo tempo em que ele não quer ser o Nico Rosberg, ele também não quer ser o Bottas, né? Então ele não quer, não quer ser o, o cara que vai, vai ter a, um carimbo lá de segundo piloto, legal e simpático e tudo mais. Então ele precisa desse equilíbrio. E esse equilíbrio, na verdade, ele conquistou no passado quando conseguiu ter uma uma consistência maior do que o Hamilton num momento muito difícil da Mercedes, no primeiro ano de Mercedes, e ao mesmo tempo respeitando o espaço do Hamilton, respeitando a história dele, né? Respeitando a história, pô, né? Aquela coisa toda, então ele conseguiu fazer isso, isso, e isso faz com que o, o Russell seja alguém muito, muito especial nesse sentido e que tem tudo para realmente dominar a equipe quando chegar o momento dele. Então, ele está cavando ali, sabe? É a hora que o rei sair, meio assim, talvez ele espere, como o, o Charles teve que esperar 70 e tantos anos. Mas uma hora chega assim, esse momento. Estou né? brincando, mas assim, é, é mais ou menos isso é a história do, é, do, do Russell. Ele não quer confusão, viu, Júlia? Ele está tá longe de confusão. Mas ele tá sendo um príncipe leal ali, vai. Tá sendo um príncipe leal, tá sendo um príncipe leal. Não quer, não quer nenhum tipo de problemas ali, nem, nem armar nenhuma situação difícil para pro, pro rei vigente, né? Não tá tentando um golpe na coroa, né? É uma não, boa. tá, é, exatamente. Ô Ana, assim, terminou na frente, mas foi um ano ruim da Mercedes, né? Vinha de ano de domínio, e aí terminou em quarto no campeonato não era o resultado que ele sonhava. Então, acho que ele deve ter guardado ali, botou um pôster na parede com a classificação do campeonato, marcou ali com o marca-texto, para lembrar que terminou na frente do Hamilton, mas também não é aquele resultado que ele falou, hum, sonhei com isso daqui, né? É, porque foi um ano abaixo da Mercedes, né? Mas, assim, depois da trajetória triste dele na Williams, assim pela situação <risos> da Williams como um todo, eu acho que para ele é uma grande vitória. e Realmente, ele marcou com o marca-texto, que ele terminou à frente do Hamilton, independente de ter sido um ano ruim ou não, ele terminou à frente do Hamilton e fazendo muito do que a Mercedes precisava que ele fizesse em 2022. Eu lembro, inclusive, que a gente tinha uma discussão, nossa, mas quando o Russell foi anunciado pela Mercedes, será que ele vai chegar com o pé na porta já disputando com o Hamilton? Ele chegou batendo, pedindo licença, tirando o sapato, falou, não, Hamilton, eu tô aqui, mas tô... licença, tá? Não, não quero te atrapalhar. E mesmo assim, ele foi ganhando o espaço dele, que é esse espaço de conseguir realmente desenvolver o carro da Mercedes ao longo da temporada e conseguir, como eu disse, terminar a temporada num sentido é, bem melhor, né? De mostrar que o W13, de, de alguma coisa, valeu em 2022. E por isso que ele foi tão importante, eu acho que por isso que ele, ele teve tanta tanto apoio da Mercedes ao longo da temporada também, né, por mais que ele sempre seja muito fã do Hamilton, sempre fala, não, o Hamilton é o maior, não, eu só tô aqui, mas o Hamilton não sei o quê, o Hamilton não sei o que lá, ele realmente fez um ele teve um papel muito importante em 2022, e é o que a Evie disse, é saber esperar porque eu acho que é o Karen que a Mercedes vai a, apostar para o futuro, bem como foi o, o Leclerc na Ferrari, como a Eve lembrou. Hoje, eu acho que o Leclerc deveria ter uma posição diferente, porque ele já ganhou essa posição de ser o cara do futuro da Ferrari. Mas o Russell ainda não. Eu acho que, eu acho que o Russell ainda tem que esperar até por, pelos motivos que a gente apontou aqui. A gente não sabe quanto tempo o Hamilton vai continuar. E ele é o cara que conhece a equipe, ele é o cara que tem a equipe nas mãos, que vai desenvolver o carro, que chama a equipe, que faz a equipe acordar. Então, eu acho que ele tem um papel muito importante, e é por isso que eu espero que 2023 seja melhor, para saber como vai ser a postura do Hamilton, essa reação do, do Hamilton, e também como vai ser o, o desempenho do Russell. Porque ele, para mim, foi com certeza uma boa surpresa, ainda mais pelo, pelo ano ruim da Mercedes, ele com certeza foi uma boa surpresa é, em 2022, mesmo a Mercedes na rabeira, por assim dizer. <risos>